Zé Alves, E aí Zé? Beleza? Zé Olha aqui, ó Zé. Alguém conhece esse camarada aqui, pessoal? Vocês conhecem ele? Quem é você? Xoite, quando? <risos> Roberto <risos> Ó, prazer muito grande estar tá aqui recebendo esse grande amigo Esse aqui é um dos grandes carburadores no mundo do Curió, né? Todo mundo aqui defende essa tese porque é verídica, né? Quero ter o prazer de conversar contigo Você topa bater um papo aqui comigo rapidinho? Vamos aí, ó Queria saber do senhor como é que tá hoje a vida aí no meio dos curioseiros aí, como é que tá hoje? Eu quero saber hoje, vou perguntar como foi que tu começou. Quando eu comecei? Na época quando eu comecei, Zé, era totalmente diferente de hoje, né, porque hoje tem a, a, o celular que é bem eficaz, antigamente era só o, o, o fixo, então ficava bem difícil, mas agora com o celular tudo se torna fácil, né, e você vê um passarinho, assim mesmo você tem que ver o passarinho ao vivo. Você vê pelo celular duas, três cantadas, não fica certo. A pessoa grava na hora que quer, é. depois de tantas vezes que pega uma cantada boa, né? Mas é, o ao vivo é sempre é melhor, né? É, ao vivo é sempre melhor. Porque se você vai lá, compra um passarinho cantando duas, três cantadas, o cara vai te enganar. É difícil. Então, ao vivo, você indo ao vivo, ele corta, ele faz cagada, aí você já tá vendo ao vivo mesmo. Aí, você gosta ou não? É desse jeito aí, Zé, que tem que fazer. Deixa eu te perguntar, é uma curiosidade minha, tá? Eu queria saber como foi, logo naquele começo aí da tua vida, no mundo dos curiosos. Se você quiser passear pelo tempo que você criava outro pássaro, se é que você criava outro pássaro, tá? Você pode contar, mas aí você entra falando sobre é, como foi que você começou no mundo dos curiosos. Ah, na época lá nossa era tudo difícil, né? Pra correr atrás de um passarinho você tinha que ir longe, andar longe, e buscando. Andava em Três Lagoas... É... É, Piracicaba, é, Campinas, é, Três Lagoas, tudo esse lado aí, pra você adquirir um, uma fêmea, um macho, para fazer o plantel. Porque era difícil, não é igual hoje não. Hoje você compra aí, todo mundo tem um plantel bom, você vai lá e busca uma fêmea lá, outra fêmea para cá e faz um plantel bonzinho. Aí você você, você você pegando uma fêmea boa, aí você vai, você sabe que ela já tá dando bom. É fácil fazer um plantelzinho, não é difícil não. Só que aquela fêmea lá, duas, três fêmeas, se adquire várias fêmeas passando uns curió diferentes. Então fica fácil hoje. Hoje não é difícil não, Zé. Deixa eu te perguntar, no teu começo, qual foi um curió que se destacou muito na tua mão? Ah, mas era o Soberano Melodia, né? Que era a raça do Soberano mesmo. Eu tive o Pilão, tive o Matuto, tive o Iporã... Teve vários Curió, mas o que mais arrastou mesmo foi o soberano que me deu o nome, né? E como foi, de que esse Curió chegou na tua mão? Eu? Aí eu tinha os mateiros, os caras me enganaram. Aí eu fui na casa de um colega meu lá, o seu Akira, em Tupã, aí eu peguei ele. E emprestado era na época. Filó, mas é, não. Já era pá, já, já era Maracajá. Aí Maracajá mesmo ele galou, mas foi feito o rolo depois. Aí eu fiquei com ele mesmo. Em Maracajá ele saiu galando. Você pegou emprestado. Emprestado, foi emprestado, mas depois, logo que ele começou galando, eu já, já fiz um negócio com ele. E já saiu, o primeiro fiote que eu tirei, e já saiu cantando. Acho que é 60 dias mais ou menos, já saiu cantando, cantando bem. Aí eu vendi o primeiro passarinho meu, foi pro Valtinho Quinzinho, e já saiu cantando, mas eu não sabia nada. E já na era, era filho soberano. Filho soberano, na Charmosa. Muito bom passarinho. Mas... É o 306, né? 306. É. Eu adquiri também o outro irmão dele, o 307, adquiri a fêmea, fui buscar tudo. Mas você foi da família é, toda, né? Oxô, de fala aí pro cara que tá querendo iniciar no mundo do curió, essa é uma boa dica, né? Ah, Se é. o cara consegue um curió bom, de bom, que bota boa genética, tem que pegar tudo, né? É, tem que buscar tudo. O certo é buscar tudo. Busca a fêmea, busca o macho, aí vai fazer um plantel bom. Irmão, irmão. Irmão, irmão, é que tá dando resultado, né? Resultado pra trás, você vai ver pra trás dela, que deu. Aí você vai montar um plantelzinho bom. É, não precisa, não precisa muita coisa aí, não. Com um pouquinho coisa, você faz um plantelzinho, já capricha, cria e vai, vai, vai, vai adquirir fiote bom história linda, nessa né? história sua com o soberano, né? É, no seu o... criatório, né? É, o Tubira aí fez um, um, um relato lá muito bonito para mim. Graças a Deus, eu... é. todo mundo gostou. E tá aí no mundo curió. Tubira é um parceiro, rapaz. Acabei é. de conversar com ele ali, um cara gente boa, gente finíssima demais. E aí, uh -huh. eu vi a entrevista que ele fez contigo lá no teu canal, eu assisti. Mas, rapaz, eu admiro demais o trabalho que vocês executam, rapaz. É. A gente, você sabe do respeito que a gente tem pelo seu manejo, pelo jeito que você cuida do dos animais a gente respeita porque a gente sabe que é coisa boa né ocho então, mas deixa eu te perguntar depois do soberano 306 o que mais que você se lembra assim que se destacou no teu no teu plantel ó logo eu peguei o soberano eu peguei vários curió peguei o, o americano eu peguei já deu um passarimbão que foi eu passei uma filha do, do da estrela o soberano do valquin estrela do valtim aí eu passei um americano já deu o antares que está na mão do do, do do juvencio o antares do juvencio que ele fala que era dele mas todo mundo sabe que era raça do do, do, do, do. Do, do americano. Americano na filha do Soberano já. Aí ah, daí pra lá já surgiram muito, né? Todo mundo hoje tem estrela, tem soberano. É onde tá dando os passarinhos por aí. Eu acredito. Todo mundo na, na cocheira deles tem. É, eu acredito que tem. Todo mundo. Ô Xoite, como é que é assim, o teu manejo na hora de, de galar, na hora de, de fazer uma cruza? Assim, a gente sabe que é, a gente sabe de relato de muitos amigos que frequenta a sua casa, o seu criatório. Uh -huh. Que eles falam o seguinte, né? Que o Xoite cria com muita simplicidade. Uhum. Você pode detalhar para nós o que, que seria essa simplicidade? Pois é, antigamente não precisava nem fazer manejo, né? Porque não sobrava passarinho. É, Hoje, como está bem mais difícil, então você cria na loja e leva os fiotes com a fêmea para casa, por cinco dias, cinco, quatro dias mais ou menos. Ou então você tiver uma arma seca, você colocar no lugar lá, aí vai ter resultado, nada difícil. E deixa tudo junto os machos. Os machos de uma gaiola Bem só. simples, né? É, bem simples. É, igual o Tubir aí falou mais ou menos, você entrevistou ele, é mais ou menos aquilo. É, hoje é desse jeito aí. E quem tem as estufas, os negócios, é, é diferente, né? Uhum. Igual na época nossa lá, é, do jeito que você criava, já mandava embora, né? Então ficava bem mais fácil. Criava 200, 300, 300 passarinhos, mas era fácil descartar. E hoje não, hoje tem que criar pouco. E há pouca qualidade. É isso aí. Hoje a régua subiu muito, né? Ah, é. ah, hoje em dia eles querem muita repetição. Muita repetição. Né? Hoje em dia repetição. Tá, exige muito do pássaro. É, né? Mas muita repetição, mas hoje você não está vendo qualidade, né, Zé? é pássaro repete muito, mas não tem aquela qualidade boa que está precisando. Falta é, a voz, é, falta é todo a mundo todo mundo dos antigos, se for conversar com ele, eles vão te falar. tá faltando o quê? A voz, andamento, melodia, não tem. É o que está precisando. Então os mais novos não sabem o que é isso, Zé. Poxa. Não e... sabe, não estão sabendo o que, que é. E Que Neo Soberano tinha ah. um conjunto, né? Repetia voz, melodia. Ele era um passarinho que tinha problema de canto, mas tinha voz, andamento, o Braz viu, tudo. todo mundo que viu, viu repetindo. Não era um grande repetidor não, Zé. Mas era um passarinho que agradava pela qualidade que ele tinha. Ele passava com essa samaritano? a ah, chegava uns 10, 12 samaritan, até mais, talvez, cor do quente, né? Mas é um passarinho desse jeito aí. Mas se destacava acha... muito na voz é, A voz dele era 100% Era 100% de voz ele, ele passava os passarinhos E pra gente ir pro final, eu queria te perguntar o seguinte E o futuro do teu criatório? O que é que você tem Novo. planejado Pro futuro? Aí eu queria te perguntar se você tem algum pássaro Que você tem em mente para adquirir pra, pra, pra reforçar ali os galadores A, a criação é, Todo mundo tem, quem, quer ter um galador De, de, de nome, né? Para surgir os novos campeões mas hoje tá difícil, né, o Zé? Um rastador hoje, você tem que fazer. O certo é você fazer mesmo, porque você vai atrair de, de nego aí, o nego vai querer caro. Mas você tem alguma coisa em mente? É, eu tenho lá um, um, um Dallas que está dando passarim bom. Eu tenho um, um, um, uma raça do Soberano que tá dando fiote bom. Não, é meu mesmo esse, Zé. Ah, tá. É, esse é meu mesmo. Então é uns passarinhos que tá dando bom. Vamos ver se eu consigo fazer um plantelzinho pequeno. É um plantel pequeno hoje, não é um plantel grande, não. E daí ali eu vou fazer um plantelzinho pequeno e vamos ver se vai dar qualidade mesmo, é, que eu criei o um ano retrasado na outra temporada então saiu uns pardinhos tá cantando bem, é, passando até bem canto, um já não deu a voz boa, o outro já foi melhor de voz e e agora eu tô com dois passarinhos das qualidades deles, vamos ver o que, que vai surgir ali, tá ali e aqui no evento, essa galera aqui toda aí, ó, ó toda essa galera aí que você tá achando desse evento aí? Ah, o Lua fez um negócio mil por cento, né? Não foi nem em setenta, nem mil por cento ele. É merecedor de tudo isso aqui. É, é uma união de, de, dos criadores. Né? Sensacional. Ele merece tudo isso aqui. Só que precisa mais de união porque tem muitos que, que é brigado não aparece no, pra ajudar o mundo do curió que é o hobby hoje. Pois é, né, rapaz? Mas assim é um evento que voltando, saindo, né, de uma pandemia, né? Uhum. Rever muita gente que a gente faz tempo que não via, né? É uma alegria muito grande, né? Muito grande. É. Dois anos parados, que o Lula falou, parece, né? E voltou agora e voltou com um potencial grande. Muito bom. É, eu vim aqui mais para ver os, a, a, os, a os velhos amigos, que estavam aí que eu não via mais, tá com mais de não sei quantos anos, né? Acho que mais de 20 já, acho que é. E quem eu, você eu... já viu aí que você estava com ah, saudade? Eu, eu vi o Chico Parmegiano, que é amigo meu, o Zé Jão. Uhum. A sua irmã dos antigos. As turmas novas, nem por... Eu conheço eles assim, mas só pelo zap. Então, nem, talvez eu conheça agora, daqui a um pouco, eu é, já não, pouco eu pouco já não sei mais é, quem que é eles. Eu sei. É, mas é desse jeito, Alfredinho, Ciborgue, colega meu, que já foi lá até em Herculante, Rapaz, levou quando o Ciborgue. Eu comecei, com, quando, eu, quando eu comecei no Mundo do curió eu comecei com o Pamegiano, acredita? Pamegiano? Pamegiano. Mil por cento caro e honesto. Sensacional é, ele, sensa né? Mil por cento, não tem o não que tem falar nada Colegão mesmo, ele veio porque eu falei pra ele ainda aqui Falei, ô oh, Chico, vou, eu vou lá na parede do Lua Ele falou, você vai mesmo? Ele falou, vou, então eu vou lá pra te ver Falei, então beleza, nós vamos lá Aí <risos> encontrei com ele aqui rapaz Eu cheguei até a chorar quando eu vi ele lá Que prazer, que prazer foi, cara. Foi. Ele viu lá, cheguei a chorar na hora que apertei a mão dele lá Olha, é você. E emoção. É, é linda essa amizade, a uhum. né? amizade de É, anos, é. Né? de, de, de curió, A amizade é o mil por Curioso une a gente, né une todos né? que gostam dessa brincadeira, né? É, é isso aí mesmo, é. Une todo mundo. É um hobby né? que todo mundo gosta, né? É, é a união. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado Falou. por esse bate-papo. Eu vou fazer uma com você, eu vou lá com você sozinho, não na roda. Aí eu vou te ligar pra você. Não, fica tranquilo, uh -huh. fica tranquilo Eu quero até falar aqui, a gente está gravando né uh -huh. Eu quero até falar aqui no seu tempo Na hora que você quiser, uh -huh. entendeu Na hora que você quiser, você será muito bem recebido Sempre, sempre no meu canal A hora que você quiser Muito obrigado Zé, pelo, pelo que você está fazendo Pelo, pelo Curió, pela turma aí, muito obrigado mesmo Para mim é um prazer muito grande é, Ouvir o seu conhecimento O seu entendimento Eu e todos do canal agradece Por você existir, por você trabalhar Como tem trabalhado, e ser uma referência no mundo dos curioseiros. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Zé. Falou. Valeu, meu garoto. Falou. Falou. Valeu, <risos> valeu. <risos> Cara, que prazer. Hein, ah. Deixa eu te dar um abraço aqui. Prazer, prazer tá? <risos>